Salve galera, sejam bem-vindos, bem-vindas. estou gravando esse tutorial para ensinar como compartilhar som de qualidade pelo Zoom. Música, no caso, né? Se você é um DJ, se você vai fazer uma performance, aí uma apresentação. É... Existem maneiras bem simples de compartilhar o som pelo Zoom, mas dependendo do programa que você tá usando... Serato, Record Box, Virtual DJ, entre outros, ou dependendo do, da sua controladora, do seu equipamento, se é uma CDJ, essa tarefa pode se tornar extremamente complexa e confusa. Então eu vou dar uma saída aqui, que é a, saída, a última saída antes de você ter que gastar dinheiro. Seja comprando aí uma placa externa USB, uma mesa de som, ou até um conjunto específico de cabos. Para a gente fazer isso, vamos utilizar o Voice Meter. Já deixei aberto aqui. Para achar ele, você vai digitar no Google Voice Meter. É, primeira ocorrência, VB Audio Voice Meter. Existem outras versões que são mais avançadas, tem mais recursos, né? como o Voicemeeter Banana, tem o Potero também, mas se você está fazendo isso pela primeira vez, não conhece o Voicemeeter, vamos com o básico, que ele já é complicado por si só. Entra no site, vai estar tá aqui, Voicemeeter, desce um pouquinho, vai ter aqui a instalação para Windows, Talvez se você usar outro sistema operacional, você vai ter que dar uma procurada. Talvez nem tenha, mas esse é para o Windows. Download. Baixou. Abre o zip. Executa. No meu caso, eu vou executar, mas ele não vai instalar, porque já está instalado. Ele me dá só a sua opção de remover. No seu caso, é só você fazer a instalação padrão mesmo. Terminou a instalação. A gente vai abrir ele. certo ele vai carregar aqui espera carregar beleza tá pronto deixa eu voltar isso aqui no zero esse camarada aqui ó parece simples mas como eu disse ele pode ser bem chato de entender como ele funciona o que isso faz é criar um tipo de mesa virtual no seu computador né em vez de você ter uma mesa de som é, física. E ele é dividido em três partes, né? o, o hardware, no caso os periféricos que entram no seu computador, como o microfones, por exemplo, a sua entrada virtual, que é aqui o pulo do gato que a gente quer, que é onde a gente vai captar um som que já está tocando dentro do seu computador, seja um Spotify, um YouTube ou, no caso, é o seu programa de DJ. Aqui a gente vai fazer com o Record Box. E aqui, o som que vai sair. Ele vai sair em duas frentes: uma frente física, que seria o seu retorno, né? a sua caixa de som, o seu fone de ouvido o periférico, que vai estar tá conectado fisicamente ao seu computador. E o som virtual, que é o som que está lá dentro do computador, na placa, que é o que a gente vai captar para mandar para o Zoom. Então vamos aí, um por vez. Primeiro a gente vai selecionar aqui os nossos periféricos de entrada. Como você vai estar no Zoom, talvez alguém queira ouvir você falando no microfone. Se a sua controladora não tem o microfone, entrada para microfone, você vai precisar usar isso aqui, que é o meu caso. né? Eu tenho aqui uma DDJ-400, ela tem entrada para microfone, mas eu não tenho o microfone em si, que é uma entrada P10, então, eu vou usar o microfone que eu uso para fazer videochamada mesmo, o meu microfone de computador. Vou vir aqui, ele vai dar várias opções de entrada. Esses símbolos aqui, é WDM, KS, MME, são as interfaces de áudio. É mais ou menos como se fosse o que liga o som do que está tocando ou o som da placa, né? Cada um tem a sua própria latência, cada um tem sua própria... É, alguns são mais atuais, outros são mais antigos. O mais atual, caso, se aparecer essas opções para você, podem aparecer outras, pode aparecer ASIO aqui também, né? ASIO aí é muito famoso. É, o que tem a menor latência aqui, no caso, é, seria esse Windows Driver Média, Deve ser isso a tradução, não lembro é, Ele foi lançado aí perto do, do Windows XP Aí você vê que ele dá a opção de todas as minhas entradas de microfone Esse daqui é o Kernel Sound, alguma coisa assim Ele é um pouco mais atual, mas ele não tem suporte para a minha placa de, de microfone E aqui é o mais antigo, foi lançado lá no Windows 3.0, Windows 3.1 Microsoft e Multimedia Environment. É, vai do primeiro aqui, se você tiver. Se você tiver ASIO, você pode testar o ASIO também. Vou aqui de. Ó, microfone do CPU traseiro que é onde está conectado o meu microfone. Ó, já está para ver que eu estou falando e ele está captando áudio. Vou até aumentar um pouco aqui para ficar no som legal. É, enquanto você estiver falando. É, todo mundo do zoom vai estar tá ouvindo e quando você começar a tocar a música é legal que você mute seu microfone né para você não ter uma microfonia aí é só você vir aqui mutar ele vai ficar opaco e enquanto você está tocando a música você deixa mutado terminou seu set quer falar alguma coisa desmuta valeu galera muito obrigado quem colou tranquilo né e aqui você pode mudar os decibéis também eu até gosto de jogar um pouquinho aqui pro grave, que eu acho que o som fica mais limpo. É, você pode brincar com esse diagrama todo aqui. Eu gosto de deixar aqui. E aqui é se você tem muito barulho, barulho externo ao seu redor, é a sensibilidade do, do, do caso do microfone. É, se tem tipo, uma caixa de som perto aqui, o som do, do, do próprio computador saindo, você deixa aqui 0.9, 0.8. Que aí ele fica muito mais... É, a sensibilidade fica mais grosseira. Aqui ele vai captar praticamente tudo. Bora lá. Segunda parte. <risos> é, agora a gente precisa fazer essa barrinha acender aqui. Que é o som virtual que vai vir do seu programa de DJ. Então bora lá ligar o record box. Que a gente vai precisar configurar ele também. É... O box leva um tempinho maior, mas é aqui que ele vai ser captado. Aí tá abrindo já. Vamos pegar uma música aqui razoavelmente longa pra gente não ter problema. Opa, aqui, vou pegar uma lambada. <risos> Pega a lambada, joga pra, pra ela tocar. Certo. Antes de começar a tocar, vamos lá nas configurações do Record Box. Você pode entrar aqui em Preferências, ou se quiser ganhar tempo, ganhar um clique, né? Clica aqui na engrenagem, já vai abrir. Tradicionalmente, o Record Box abre. Se você tem uma controladora nativa do Record Box, já vai abrir com ela selecionada aqui. Se não estiver aparecendo aqui na sua controladora nativa, significa que você não instalou o driver dela ainda. Vai lá na página do Record Box. É, da Pioneer e baixa o driver para ela, ela deve aparecer aqui. Mas a gente não vai usar ela hoje. A gente vai aqui ó, Voice Meter. Depois que você instalou o Voice Meter, ele vai aparecer como opção de som e de microfone no seu computador. Em tudo. No Zoom, no Recordbox, até aqui do lado do relógio. Ó. Se você clicar, vai estar tá aqui em cima. Ó. Aqui embaixo, Voice Meter. Então a gente vai de Voice Meter. Espera ele dar aquela leitura básica, que ele dá um tempinho aqui. Foi. Beleza, tudo certo. Deixa eu ver se está tudo certo. Tudo certo. Vou descer aqui para você ver como estão tá as configurações do meu. Geralmente eu não mudo nada. Fechou. Pode fechar. E aí você vai tocar a música. Ah, meu Deus! Não estou escutando nada. Calma, você não vai escutar. Provavelmente você não vai estar tá escutando nada. Mas o som tá vindo. Tá vindo até baixo demais, Dá até para dar um grauzinho aqui, ó. Sem clipar, né? Sem deixar vermelhinho. Ah, mas como é que eu faço para escutar? Aí a gente vem para essa terceira parte aqui. Como eu disse, tem a parte física, que é o seu retorno, e a parte virtual que é o som que vai para o seu retorno e aqui vai para o zoom. Então, primeiro a gente vai configurar o seu retorno, que é onde você vai ouvir o som. Você pode ouvir o som de até dois lugares simultaneamente. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, alto-falante, que é o que já está selecionado. E aí, no caso, eu não estou ouvindo porque eu abaixei o som do meu alto-falante, que no caso é a caixinha do computador ou o som nativo do laptop, o som nativo do seu computador. É, eu abaixei para não dar microfonia, é, e, mas no seu caso você já vai estar tá ouvindo. Se você quiser ouvir em algum outro, você tem sei lá, vários dispositivos para ouvir a música, várias caixas de som, você pode selecionar, por exemplo, aqui fone de ouvidos. Então vai tocar nos dois ao mesmo tempo. Tanto faz aqui, eu vou deixar só na caixa de som. Beleza. Se por acaso você precisar mutar só a caixa de som, você vem aqui e muta aqui. Se você precisar mutar só o zoom, no caso a música, né, e continuar com o microfone, você muta aqui. Quer dizer, continuar com o microfone não, perdão. Continuar com o seu retorno, você muta aqui. Show! Agora tá saindo o microfone, vou colocar aqui, ó, microfone junto com a música. Está tocando música e eu quero dar um recado ali ao vivo. Eu libero o microfone, os dois juntos estão saindo aqui. Tanto que se eu parar a música aqui... O microfone continua aqui ó, tu, tu, tu, tu, tu, tu, apitando. Agora os dois juntos, cancelei o microfone, agora vamos para o zoom. Abre o zoom, deixa a música tocando. É, no caso eu vou entrar em uma reunião, a reunião foi iniciada por uma outra conta minha que está no meu celular, então eu vou fazer uma reunião comigo mesmo. Isso é uma ótima maneira de você fazer o teste aí na sua casa, você conecta a reunião usando o computador e outra parte da reunião usando o celular. É tranquilo. Vou pegar o link aqui. Está aqui já. Bora entrar na reunião. Já reconheceu o link. Está abrindo. Massa. Aí ele já vai ficar confuso aqui. Vai falar que você está sem áudio. Porque quando você conecta o Mirror instala ele, ou mesmo depois de instalado você conecta, é, o zoom fica maluquinho. Você fecha aqui e aí você resolve isso depois. Massa. Estou é, eu aqui comigo mesmo, né? Esse daqui sou eu, do outro lado. É, vamos lá em Audio Settings. Beleza, como a gente vai configurar aqui? Tradicionalmente, é, isso daqui tá invertido, né? Tradicionalmente. Ah, não, tá certo. O seu speaker, que é o seu alto-falante, é o seu alto-falante e o seu microfone é o seu microfone. Eu tô falando com vocês aqui no microfone e ele tá detectando. Mas a gente não quer isso. Vamos abrir o Voice Mirror ali, ali. Voice Mirror com microfone. A gente quer pegar esse som virtual e fazer com que as pessoas do Zoom entendam que eu tô falando ele, né? Então, ele, esse som virtual tem que entrar no Zoom como um microfone. Então, eu vou vir aqui e escolher Voice Meter. Ó, vou parar de falar e a barrinha vai continuar pitando. Maravilha. Significa que tá pegando o som do, do Voice Meter. No caso do Record Box. Só que assim, do jeito que está, o seu alto-falante está completamente desabilitado. Porque o voice meter mudou todo o, o sistema interno do seu computador. Então você não vai conseguir ouvir ninguém no, no Zoom. Pode não ser um problema, mas se por exemplo o seu som falhar, alguém quiser te dar um recado, né, abrir o microfone e falar oh, DJ, aumenta o som que tá baixo, oh, DJ, sua, sua internet está ruim. Você vai precisar usar o voice Meter também como alto-falante. Pronto. Está configurado. Agora, para testar e ver se deu certo, a gente vai fechar. Vai conectar o áudio. Vai desmutar. E agora eu vou pegar o meu, o meu celular, que está saindo, no caso, ele está recebendo o som que veio do computador. Vou colocar aqui no microfone para ver se o som está saindo Para vocês verem né? Aí, sucesso É a lambada, galera Vem que vem E é isso, minha gente Depois... Ah, muito importante Esse passo, muito importante Esqueci de uma coisa importantíssima Volta lá no Zoom Aqui no Audio Settings, é, vale a pena vocês lembrarem que o Zoom é um programa de videoconferência e não de tocar música. Então, se você tiver uma parte muito é, uma parte introdutória da sua música, o Zoom pode pensar que essa introdução é um ruído do seu microfone e ele vai cancelar e aí sua música vai ficar zoadíssima. Então, a gente tem que fal falar para ele não fazer isso. Então aqui no Suppress Background Noise, né, que é suprimir barulho de fundo, a gente coloca baixo, que é para ele trabalhar menos possível com essa supressão. E além disso, a gente liga essa caixa aqui de música e áudio profissional, que é o nosso caso, né? Somos aí, profissionais. Isso daqui é usado para quando você tem uma captação perfeita de áudio, que é o nosso caso porque o som vem direto da placa, né? Não é um microfone captando um, um violão sendo tocado. Aí aqui, muda dependendo da versão do Zoom que você está usando. Se o, seu, se o seu tiver escrito apenas Echo Cancellation, cancelamento do Echo, é... você ativa. No meu caso, eu tenho que deixar desativado, porque eu quero ativar né, o contrário de Disable, né? Able. Se eu clicar aqui, eu vou desativar a cancelação, a, a, o cancelamento de Echo. E não é isso que eu quero fecha vai aparecer esse botãozinho novo aqui na tela ele desliga aqui está desligado e assim ele está ligado você deixa ligado na hora que você for tocar por via das dúvidas verifique se está no voice meter também e é isso